No Survival VD Tortuga Ghost Island, Stephanie andava confiante, pois havia trazido um artefato para quebrar qualquer maldição. Porém, logo no dia 1, ao ver seus amigos da outra tribo, seu anel mágico caiu em um simples aceno. O item rolou, rolou e foi parar na Ghost Island, junto com os demais. Com a ausência de seu amuleto, sua confiança foi quebrada e ela logo seria eliminada, pela primeira vez antes do júri em um jogo. E então, no dia 39... Será que Kevin irá conseguir continuar essa tradição?